Bom, estou precisando do meu dinheirinho aqui para poder pagar um cara ali rapidinho. Vamos sacar o dinheiro do cartão da 99, né? Vamos lá. Seria o cartão aqui. Opa, 100 reais. Vamos colocar a senha. vai Hum, retiro o cartão. Opa! Já saiu o dinheiro? Aí sim, hein? Vamos lá. <risos> não se preocupe que não é dessa forma que você vai sacar o saldo do seu cartão do 99 em menos de uma hora. Eu vou te ensinar um método bem bacana que vai fazer com que você tenha o saldo ali disponível sem pagar taxa nenhuma. Então assista o vídeo até o final. Fala aí driver se você não me conhece meu nome é Lucas motorista de aplicativo desde 2017 e como eu disse é sacando o saldo do cartão da 99 em menos de uma hora ou até mesmo de imediato dependendo da forma que você precisa do dinheiro e como vai fazer isso simples você vai utilizar uma carteira digital e essa carteira digital vai fazer toda a transferência do seu cartão para sua conta bancária, ou para pagamento de boleto, ou para pagamento de qualquer coisa. Simples, rápido e seguro. Gostou da ideia? Então assiste esse vídeo até o final, já se inscreve e não deixe de conferir se o seu sininho está ativo, porque assim você recebe cada dia mais várias dicas que eu vou trazendo aqui no canal, beleza? Bom, a carteira digital que eu vou indicar para você é a PicPay que é muito diferente desses tais de bancos digitais, porque através dela você vai pegar o saldo do seu cartão da 99, transferir para essa carteira e assim poder pagar um boleto, pagar aquele amigo ou até mesmo receber na sua conta bancária em menos de 24 horas ou em até uma hora que nem eu vou mostrar para vocês, beleza? Eu não sei quanto a você, mas já teve algumas vezes que eu fui até um posto e lá estava aquele papelzinho escrito, não aceitamos cartão da 99. E é um problema, porque geralmente a gente utiliza o saldo do cartão da 99 para abastecer o carro. Assim a gente não paga taxa nenhuma. Quando esses postos não aceitam, como que a gente faz? É complicado, né? Então, se você está naquela emergência, precisa daquele dinheiro na hora, é bom conferir essa dica até o final. Ah, e lembrando, para utilizar dessa forma, você vai precisar de algum amigo, de algum parente, da sua esposa, do seu filho, porque você vai precisar de duas contas nesse tal de PicPay. Então agora eu vou te explicar como é que faz para sacar o saldo do seu cartão da 99, mas primeiro eu vou te mostrar aqui ó, que a própria 99, vou diminuir aqui a telinha, ó, como utilizar o cartão. Você pode utilizar em qualquer estabelecimento sem problema nenhum, pagando na opção cartão de crédito que você não vai cobrar taxa nenhuma na hora de fazer o pagamento. O problema é quando você precisa do dinheiro na hora ali, está precisando pagar alguma conta com urgência e tudo mais. E você não pode passar o cartão para pagar o boleto, não pode passar o cartão para pagar aquela conta ali de urgência. E o que, que você faz? Você vai lá no banco 24 horas e olha só, você tem que pagar uma taxa de... R$ 7,90 limitado a mil reais por saque no banco 24 horas. R$ 7,90 é uma corrida, meu, pela 99. Ou seja, você vai perder uma corrida para poder fazer aquele saque. Então, eu vou te ensinar um método bacana para você não perder dinheiro, para você poder fazer os seus pagamentos tranquilamente. Que nem, se você fosse também numa casa lotérica, R$ 5,90 por saque. O valor de uma corrida curta na é 99 Ou seja, uma corrida que você gastou o seu combustível ali, você vai perder aquele dinheiro. Então eu vou te ensinar como você saca sem Pagar nada, vamos ver primeiro aqui, ó. No meu aplicativo da 99, quanto que eu tenho de saldo? E aí, ó, no meu cartão da 99, eu tenho o um valor de centavos, Eu vou sacar ele para cair agora mesmo, para poder pagar as contas. Vamos lá, o aplicativo que eu vou usar vai ser esse PicPay aqui, ó. PicPay é uma carteira digital que já está há anos no mercado aí, e o bacana dessa carteira é que toda vez que você fazer algum pagamento, às vezes eles te dão uns cashback, que é o dinheiro de volta, que nem, já pode ver aqui, eu utilizo ele há um bom tempo, eu faço transferências de altos valores, ó, 600 reais, e que nem eu expliquei para vocês, vocês vão precisar de uma outra pessoa para poder fazer o todo esse processo para não pagar taxa nenhuma, que nem eu utilizo a minha esposa, essa Paulinha 93 aqui é minha esposa. Ó. Pode ver que eu sempre faço. Ó. Este pagamento rendeu 10 reais de cashback. Ó, solicitei um saque, saque concluído. Eles fazem um saque também em menos de uma hora. Quando você utiliza uma conta bancária da original, e olha só, no momento aqui eu tenho o cartão da 99 cadastrado ó, e o do Mercado Pago que eu também utilizo. Quando eu preciso do dinheiro na hora. Então como é que vocês vão fazer? Após fazer o seu cadastro na PicPay aqui e utilizar esse código aqui abaixo, você vai ganhar R$10,00 de crédito assim que você fazer alguma transferência para alguém ou utilizar para pagar alguma coisa no cartão de crédito. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, que você não paga taxa nenhuma, ó, taxas e limites. Ó... Você, a conta pessoal, se você pagar algum boleto diretamente com o um cartão de crédito, ele vai ser cobrado essa taxa de 3% sobre o valor que você paga ali do boleto. Mas aí que tá, se você transferir para outra pessoa, vai utilizar nessa outra conta do PicPay para fazer o pagamento do boleto e utilizando o saldo que, você, que essa pessoa recebeu, ou seja, do seu cartão, você não vai pagar nada. Então, ou seja, você vai pagar um boleto ali sem pagar taxa nenhuma. Esse é o segredo que eu quero passar para vocês. Se você for pagar outro usuário via cartão de crédito, você tem gratuito ó, até 800 reais mensais. Então, quando você precisar de alguma emergência ali, você pode utilizar desse método. Você transfere para uma outra pessoa, ou seja, para um amigo, um familiar, para sua esposa, para o seu filho. E assim você vai ter o saldo disponível para poder pagar aquele boleto ou transferir para sua conta bancária. Vou mostrar para vocês que eu vou fazer um pagamento aqui para a minha esposa. Paulinha93 eu tô com 240 reais lá né no, no meu saldo da 99 vou selecionar aqui ó o cartão da 99 remover aqui a opção saldo e vamos fazer a transferência aqui ó 240 reais beleza pague com sua digital ó pelo fato de eu já ter ultrapassado o limite de R$ reais no mês, ele está me cobrando essa taxa adicional de R$ 1,99. Mas se você não ultrapassou esses R$ 80,0 reais mensal, ele não cobra nada. Ou seja, esses R$ vai direto para a pessoa, entendeu? E aí você pode utilizar ele. Vamos lá, aceitar taxa adicional. Eu vou colocar agora não, porque no momento só tenho 243, né? Então vamos colocar aqui, ó. 230, vai deixar uns 10 reais lá, uns 5, sei lá. Vou pagar aqui para ela. Vou colocar digital aqui. Aceitar taxa adicional. Ele vai me cobrar 234 reais devido aquela taxa lá. Ó. Pode ver que vai ser feito o pagamento. Ó. Transação aprovada. Eu vou abrir aqui. Ó. Eu tô com o celular da minha esposa. Eu Vou mostrar para você que o valor ele já caiu aqui, ó. Ó, não sei se dá para ver, ó. Cadê? Ó. Você recebeu o pagamento. Tô abrindo aqui a carteira dela, deixa eu... Ó, tá os R$ 230 reais aqui que acabou de cair da conta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou transferir esses R$ reais de volta para a minha conta. Aqui, ó. Vou transferir, ó, 200 Deixa eu ver se dá para acompanhar aqui, ó. R$ reais de volta para minha conta, ó, usando o saldo do PicPay. Vamos usar também aqui a digital... aqui usar digital, ó. beleza, transferir o valor e vamos ver aqui se caiu já na minha conta, ó. aí ó, R$ 230 reais já caiu na minha conta, e agora eu posso utilizar desse saldo para fazer qualquer tipo de pagamento aqui dentro do PicPay, ó. posso pagar conta, recarga de celular, transporte, Uber, Google Play e tudo mais. Se eu quiser, ó, vamos supor, eu quero pagar um, um boleto, ele não vai cobrar taxa nenhuma. Você pode colocar aqui o boleto e ele vai fazer o pagamento do boleto normalmente em horário comercial. Agora, se eu quiser retirar para uma conta bancária, pode ver, ó, depósito direto no banco original. Ele já deposita em até uma hora, você não precisa esperar até quarta-feira para cair esse saldo de 99 na sua conta. Se eu posso transferir aqui, ó. Coloca aqui, ó quanto você quer transferir, 230 R$ 230,00, e ele vai transferir na hora, sem taxa nenhuma, esses R$ reais vai cair certinho na minha conta, então eu recomendo vocês utilizarem um o PicPay, ó. como eu falei, vocês podem utilizar para pagar boletos, transferindo de uma conta para outra. E como eu disse, o PicPay ele sempre dá alguns cashbacks de volta, como eu mostrei para vocês aqui no histórico, ó. puxando aqui para baixo, ó. Ó, este pagamento que eu fiz de R$50,00 me rendeu R$10,00 de cashback, que eu já utilizei já há um tempo atrás, ó, este pagamento aqui ó, te rendeu R$30,00 de cashback, eu ver, ó. se eu clicar aqui em notificações, ó, pode ver que ele sempre vão nessas promoções, ó. pagando mais de 300 reais com o PicPay você receberá R$30,00 de volta, Ó, no seu próximo pagamento de até 300, ganhe 5% de volta, ó. você paga direto do celular com toda a cidade e ainda ganha 40% de volta nas duas vezes, eles sempre vão dando, pode notar que as datas são sempre próximas, ó. 12, dia 11, dia 4, sempre, eles sempre vão jogando essa promoção, claro que nem sempre eu estou com saldo no cartão do 99 para sempre aproveitar esses cashback, mas você pode, e lembrando, utilizando o código que eu vou deixar aqui na descrição, você recebe o seu primeiro cashback no valor de 10 reais, beleza? Bom, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que essa dica tenha te ajudado de alguma forma, pagar aquele boleto com urgência, e eu só vou pedir uma coisa, se você não deixou o like aqui ainda, já deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo esse conteúdo bacana pra você. Se você tem alguma dica, alguma informação, mande aqui nos comentários e espero você em um próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!